Eu não gosto de uma mulher, um homem, usando ouro cheio de sangue do meu povo mano É crime. aí como é que está aqui de barraco queimando. Todo ouro que é produzido no estado de Roraima sai clandestino do estado de Roraima. A vocação desse estado sempre foi galinha. Eu quero dizer que nós queremos simplesmente o respeito de um traficante do Rio de Janeiro. Tudo poluído. O ouro que tinha aqui dentro da bolsa, eles levaram.